Salve, pessoa! Eu sou Gilmar e aqui é o canal da GBF Ambiental. O tema de hoje, instigante e polêmico, é o aquecimento global. Aquecimento global é o um fenômeno que se caracteriza pelo aumento da temperatura da terra, tornando o efeito estufa em algo ruim. Sua causa é atribuída ao modo de vida consumista da humanidade, que multiplica a emissão de gases e partículas poluentes fazendo com que a atmosfera retenha quase todo o calor refletido pela superfície. Para suavizar a responsabilidade humana, apontam-se alguns eventos naturais como a fonte desse aquecimento. A modelagem das consequências, entretanto, independente da fonte causadora, cria cenários sombrios e apocalípticos. A principal consequência elencada é a elevação do nível dos oceanos, que mudará o desenho dos continentes e já recria a figura do refugiado ambiental. As populações humanas sempre migraram por causa de alguma questão relacionada ao clima. Os riscos de hoje, entretanto, são globais. Tuvalu e Kiribati são exemplos emblemáticos, são estados cujos territórios são um conjunto de pequenas ilhas da Oceania, que estão ameaçadas de desaparecer por conta da elevação do nível do mar, e suas populações se tornarão todas em migrantes ou refugiados ambientais. Exemplos no Brasil também há. A tafona no Rio de Janeiro, e o Morro das Pedras, em Florianópolis, na ilha, que por serem trechos internos de um território nacional, tem os impactos suavizados e não aumentarão por isso o número desses refugiados ambientais. Não precisamos de muito para compreender o mecanismo. Nos últimos 200 anos, o padrão de vida da humanidade, que se caracteriza pelo consumo quase compulsivo de coisas, mesmo com a enorme disparidade que há entre os modos de vida nos Estados Unidos e no Afeganistão, por exemplo, exige a utilização crescente de combustíveis fósseis para fazer girar a chamada engrenagem do desenvolvimento. E não é difícil entender a importância que é acreditada ao consumismo. Com a população humana já ultrapassando os 8 bilhões, é necessário que sejam criados postos de trabalho para satisfazer as necessidades mínimas da multidão assalariada, mesmo que seja para produzir o que ninguém precisa. Já pensou se de uma hora para outra as pessoas deixassem de adquirir as tranqueiras à venda? As empresas que produzem essas tranqueiras encerrariam suas atividades e demitiriam seus trabalhadores. Seria um caos imediato. Daí a importância do capitalismo insistir tanto que se precisa disso e daquilo para ser feliz, mesmo que esse comportamento esteja por trás do aquecimento global, que ocorrerá no futuro, ou, como pode dizer algum cético, talvez nem ocorra. Alguns estudos, entretanto, apontam que são de 90% as chances do aumento das temperaturas médias no século XXI. É por isso que o aquecimento global é considerado um problema ambiental grave com irreversíveis consequências para a humanidade, e nem será num futuro tão distante, afinal, já estamos no século XXI, cara pálida. Valeu!